galera tô aqui com o biel Júnior, beleza hoje o biel Júnior decidiu mudar seu estilo de cabelo e seu estilo de seu e a sua cor de cabelo hoje o biel Júnior vai jogar com esse cabelo ó. e também vai jogar agora com esse cabelo ele mudou de cor agora pouco foi agora na verdade então, é isso Mudou o cheio de cabelo, ficou massa Agora, vamos jogar a primeira partida com o Biel Júnior Beleza, vamos lá E vamos começar mas primeiro Vamos olhar aqui a tabela Hum, não tá muito bom, sim A gente tá na série C, não, b o Goiás está aqui, o juventude eu acho que dá mais mas só que primeiro eu acho que o Biel Júnior precisa treinar né vamos ver se eu consigo treinar uhum. vamos ver se eu consigo treinar consigo Vamos treinar aqui o cruzamento O Biel Júnior lá Cruzar pra ele Calma Aí A gente volta aqui, ó Toca pro nosso Perdão, Mentira Como ele perdeu essa bola? Boa, Biel Júnior Outro cruzamento mas vai ser um pouco mais fraco. Oxi. Mano, essa terrou. Tá que isso? Não, vou treinar aqui de novo. Não mereço. Não mereço só uma estrela. Biel júnior merece muito mais estrelas. Deixa eu dar o um toque aqui, ó. Bom Biel. Biel junior. Vai bater Biel Júnior. Caraca, que gol. Outra batida do escanteio. Vai cruzar a bola. Mas que cruzamento feio, hein? Que carinha. Olha, deu um passo de letra. Biel Júnior. Tá concentrado, Gol. De treinamento ainda. Agora vai ser uma cabeceada meu Deus, que coisa feia é essa? Meu o fez os três. Agora vai treinar um pouco de perna esquerda. Galera, já fizemos aqui o nosso treinamento. Agora já podemos jogar. Será é que é um internacional? Mentira, esse é um internacional, galera. Bora jogar contra o Inter. Vamos lá. Biel Júnior. Biel Júnior. Vai pra batida Biel Júnior. Biel junto. Ah, é bom. Biel Júnior com seu cabelo descolorido. o pai, é feio, hein? Sem dúvida nenhuma. Pegador ali que é a bola. Conseguimos como ele disse que quer virar o corpo, ah! o corpo e fez o gol, aí Biel Júnior, olha só o Biel Júnior, para a batida, ah! Ah! O, é gol. É o segundo gol da partida. Toque na bola, na parte inferior, para passar, não, para passar para o goleiro. Não entendi. Ah, acho que é assim. É que nem o tutorial explicou. Então, eu, eu fiz errado, é um pouco mais forte e um pouco mais alto. uma vez Acho que é um pouco mais forte é, Esquece, esquece Viel não sabe fazer esse Caraca, mano Que coisa, hein Viel é, Junior não consegue fazer seu Terceiro gol O hat trick da partida Seu hat trick Mano e o Ceará continua em primeiro. Biel Júnior lidera o time com três vitórias consecutivas. É respeito Biel Júnior. Jogador. Que isso? Jogo querendo me avaliar, socorro. Sai daí. Não gosto do jogo. Não, não, não, não, não. Tá Atrapalhando aqui o jogo. Vamos aqui agora com Goiás. Mano, que termo feio. Ó, ajeita. Tá... Agora a gente pode treinar para esse episódio. Vamos fazer mais um treinamento. Aqui. Vamos treinar. Uma curva, ó. Cu... Mano, que... É que curva feia, hein? É para treinar a curva mesmo, ó. Ó, meu irmão. Mano, eu fico pior em fazer curva. Tô sem brincadeira. Que isso? Mano, eu vou tentar de novo, que a seta deu errado. Eu vou ganhar nenhum ponto, claro. Vou tentar de novo. Que isso, a seta foi toda errada. Mano, aí que é pior ainda, que eu não sei fazer curva. Acho que é... Vou botar a bola pra cá. E errei. Pra mirar aqui, ó. oxi bola tá de com a minha cara. A seta. Pronto. Aí sim. Que com Lixo, né? Vamos treinar a perna esquerda. Pronto. Pelo menos evolu evoluímos nossa perna esquerda. É, se foi o pior treinamento até agora Agora vamos treinar Treinar não, é jogar contra o Goiás Bial Júnior Meu Deus, que isso? Ah, Biel Junior. Tá de brincadeira, já começou assim A gente só tem mais duas chances Não, Bial Júnior Miau Júnior para partida. Para levar o gol! Júnior faz seu primeiro gol da partida até tá agora. Que isso! Miau Júnior! Caraca, que golaço, olha só isso. Mano, espetacular. Isso não é qualquer um jogador, isso é o, é o Neymar. Estamos ainda em primeiro com 12 pontos. que é o último colocado? Brasil de Pelotas, F. Caraca. Agora vamos enfrentar o CRB. Ah, pelo menos o CRB tá mais original. Esquece que eu falei. Vou jogar contra o CRB. Hum. Ninguém quer eu. Caraca, que, que mauseira? Vou treinar mais um pouco. Para acabar esse episódio. Último treinamento. Vamos lá, meu filho. Vai ser nesse nível 4 mesmo. Último treinamento. Vamos lá. Caraca, eu sou o pior batedor. De cadeira. Que isso, não é mais forte. Mano, chutei no meio. Que isso? Não, depois dessa, eu não aguento mais nada. E galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Eu estou indo embora. Valeu, tchau.